Pergunta aqui do Cauezinto, um membro muito brabo aqui, né? Já tá com o distintivo de encanador. E Ele perguntou: o que aconteceria se o Ben fosse morto por algum vilão? Quem assistiu o Ben 10 Supremacia Alienígena sabe que isso aconteceu lá no episódio O Inimigo da Minha Inimiga. Da encantriz, ela matou né, o Ben, a Gwen, e o Kevin através daquela máquina que sugava a energia vital, os seres lá de Ledio Domain. Eles acabaram mortos por aquilo. Só que é assim, é porque o Omnitrix, o Super Omnitrix, eles não se dão bem com magia, né? Aí no caso o Super Omnitrix implicitamente ele tem né, o modo salva vidas que, por exemplo, o cromático ele tentou absorver a energia daquela máquina, só que ele não conseguiu. Aí, em vez dele virar pó, o Super Omnitrix converteu ele de volta ao bem, ele reestruturou o corpo dele na forma humana. Só que aí, depois que ele já tá na forma humana, ele teve a sua energia sugada pela máquina e aí sim ele morreu. Entendeu? Ele não morreu de imediato. Mas o universo é mais difícil, né? Você matar o bem, por causa que o Omnitrix, um modo de salva-vidas dele, salvou o bem da morte do Big Ben, tá ligado? Da explosão que criou o universo e o Omnitrix foi lá e salvou ele disso. Então, para Algum vilão matar o Ben, naquela situação ali, tem que ser um vilão bem cabuloso. Pergunta aqui do Gabriel, outro membro brabo, tá com a camisa azul aí. Ele perguntou assim, por que você só faz vídeo de Ben 10? Não seria melhor fazer demais coisas, tipo anime, outros desenhos, até porque uma hora as coisas de Ben 10 vão acabar, né? Bom, cara, vamos lá, vamos responder isso aqui, que muita gente fala isso, fala que o conteúdo de Ben 10 vai acabar mesmo, né, e tudo mais. É porque assim, galera, vamos lá. Ben 10, né, em 2020, 2021, tava num hype muito grande, né? Tipo, os raps lá do Iron March, né? Fizeram a galera querer ver mais Ben 10, né? Raça absoluta, as coisas aí. E também, né? O próprio reboot, né? O Alien Extinction gerou muito hype. A galera levantou o hashtag the Omniverse Entendeu? Tava muito hype, a galera tava muito na expectativa, tá ligado? Só que aí ficou no hype e não receberam nada em troca. Tipo, não, não veio mais notícias né, de que se realmente ia ter uma continuação de Ben 10 Omniverse, Ben 10 ia voltar. O Alien x foi top, mas não foi uma coisa tão legal assim quanto a gente esperava que fosse, entendeu? Então o hype acabou baixando mais, deu uma esfriada. É, tanto que o canal esse tempos pra cá tava, tava mais baixo de visualização A galera não tava se interessando tanto É né? diferente de agora que tá voltando, viu galera Eu agradeço mais a vocês que vocês estão acompanhando Porque vocês que nunca deixaram de me acompanhar É os que estão mais ajudando Porque o YouTube vê que vocês ainda gostam do conteúdo E agora tá subindo estão subindo as visualizações, tá ligado tá, tá indo bem agora o canal Então continue galera, porque Ben 10 ele não vai acabar Sempre tem, tem conteúdo pra falar de Ben 10 As curiosidades são infinitas Os próprios destruição de são infinitos, sempre dá pra colocar Colocar um alien para lutar contra outro alien ou até contra outro personagem de outra mídia, sempre tem, entendeu? E tipo, o reboot: se eu quisesse falar do reboot, cara, eu, eu mal falei, entendeu? Mal tem vídeo do reboot, tem tantos episódios e eu poder falar tanta coisa ainda que eu não falei, entendeu? E até sobre o alien X, eu não falei nem metade das coisas que tem para falar do alien X, entendeu? Então sempre tem coisa, galera: não se preocupe, o conteúdo do Ben 10 não acabou, não vai acabar, sempre vai ter vídeo de Ben 10. Até, não sei, né? Até onde o Bartolomeu permitir, né, Bartolomeu? Isso mesmo, Daniel. Eu só vou permitir que o conteúdo de Ben 10 termine quando algum mortal conseguir cortar todos os meus bigodes, e isso é impossível. Pergunta aqui do Ferro Master Red Pill, também com destino do de encanador. Ele perguntou aqui: A primeira pergunta foi como seria o bem com a máscara do máscara? Ó, oh, assim, cara, o Ben, ele não pode se transformar no máscara, né? Como foi respondido lá no vídeo de tudo que o Benécio pode se transformar, porque o máscara não foi, comprova que tem um DNA, claro, né? Tem o um filme do filho do máscara, né, que lá ele tem DNA porque ele teve o um filho e o filho recebeu os seus poderes, então mostra que ele tem DNA. Mas aquele filme é horrível, né? A gente não quer falar desse filme, quer falar do Máscara canônico, né? E esse Máscara, não, ele não tem confirmado DNA, então ele não pode estar no Omnitrix por causa que a Máscara é só um artefato mágico. É tipo os monstros de pedra da Encantriz, entendeu? São só pedras animadas com vida, então eles não podem estar no Omnitrix. Agora, o Ben ter a Máscara, o Ben, né? O personagem Ben ter a Máscara, aí depois ele se transformar num ar e pode sim, né? Tipo, usar, ele iam ter a cara do Máscara, isso seria mó legal isso, né? Isso poderia ter. E a segunda pergunta que ele fez foi, seria possível o Omnitrix Criar um universo no lugar do Oniquilag, tipo, porque o Oniquilag, né? Além de ser usado para destruição, também é usado para criar universos, quanto mais criam os universos através do Oniquilar, né? E assim o Omnitrix foi dito lá no segredo do Omnitrix que pode armazenar energia suficiente para destruir o universo. Então, será que ele poderia criar também? Na lógica, sim, né? Mas ele, ele nunca foi mostrar ter o potencial para fazer isso, mas acredito se, se o cara manjar, ele poderia sim utilizar o Omnitrix para criar o universo. O Orochimaru fez várias perguntas, ele perguntou aqui, Daniel, o Ben poderia virar uma criatura mitológica? Poderia tanto que é confirmado que o Ben, ele pode se transformar no Aput, que ele é um deus maia, né, de, pelo Duncan Roleal, só que pela fração do DNA do Ben, o Aput no Omnitrix não seria mais imortal. Mas ele poderia sentar tá no Nitrix. Aí a segunda pergunta é: como o Ben 23 conseguiu usar esse de Andromeda? Cara, assim, é porque na Dimensão 23 não aconteceram coisas tão paralelas à Dimensão Prime. Tipo, não teve lá a saga do Agregor, quase que o Ben 23 não enfrentou tantos inimigos que nem o Ben Prime, entendeu? Ainda, né? Pode ser que aconteça no futuro do Banco 3, mas até agora não aconteceu, então pode ser que aqueles aliens de Andrômeda né, específicos, eles estavam em algum planeta da Via Láctea, né, aí os roletips, os conseguiram escanear, entendeu? São casos e casos, entendeu? Mas é certo que o Banco 3 não viveu a saga da Gregor na dimensão 23. E a terceira pergunta que ele fez é, o bem poderia derrotar o É usando a Estrela Polar? Bom, seria possível sim, né, porque o é, ele tem, o corpo dele feito de metal e tudo mais. O Sherepolar poderia usar os seus poderes magnéticos né? para derrotar ele. Só que o Mawell é o Mawé, né? Ele tem ali seus couters ali para poder não ser derrotado pelo Shirley por exemplo. Ele estando tá lá na forma gigante dele. Obviamente o Estrela Polar não desestabilizaria o Maué todo, mas mesmo ele está no tamanho normal dele, ele tem tipo o canhão de taque, um alien ao seu favor, entendeu? O Maué é o bichão ali, poderia sim se livrar do Estrela Polar, teria chance sim dele derrotar, não é impossível o Estrela Polar derrotar ele, mas até agora os aliens que foram capazes de derrotar o Maué foram apenas o Diamante e o Feedback, então tem que ser bem brabo para derrotar o Maué, tem que ser inteligente. Pergunta aí do Tark: Ele perguntou a roupa que o cromático ganha em um universo é para ele não quebrar tão fácil como das últimas vezes, tipo a roupa do energia para proteger os outros da radiação. Ó, oh, cara, primeiramente, não subestima o Cromático, viu? O Cromático, ele só perdeu daquela vez por causa que o Vilgax estava com o poder de 10 heróis e 10 mundos. Ele estava muito forte, tanto que ele derrotou o Enormoussaur, e derrubou ele com um único soco, entendeu? Agora, o Sugilite, que é a cópia genética do Cromático, ou seja, o que o Sugilite faz, o Cromático também faz. Ele suportou 3 golpes diretos ali do Vilgax, ainda com o poder de 10 heróis e 10 mundos, entendeu? Ele aguentou ali, tancou de boa. Então, não, cara, aquela roupa, ela não tem nada a ver com o né, negócio de proteção. Na verdade, não faz nem sentido o cromático ter roupa ali, por causa que o Omnitrix definitivo é só dar roupa aos aliens que necessitam. E os Cristal Sapiens não usam roupas, entendeu? Então, não sei o motivo dele estar tá com aquela roupa. Eu não sei nem o motivo dele estar tá daquele jeito ali. E, acredito, não é sapiens celestiais, é um outro motivo. Tem teorias pra dizer porque é que ele mudou a aparência dele. Lá no episódio Um Novo Amanhecer, eu posso, talvez, futuramente, trazer um vídeo explicando essa teoria aqui, mas vocês têm que deixar like, comentar, se vocês realmente querem que eu traga esse tipo de vídeo, entendeu? Mas a questão da roupa, é só questão de estética mesmo não tem nada a ver com proteção não então é isso galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal se possível seja membro ativa o sininho falou e tchau